É a violane, uma pedra maravilhosa. Pedra, é mais do que pedra, é um cristal, né? E serve é energia fria vibracional curadora. Ela serve para cura. Serve não, ela é de cura total. É muito ligada aos pleiadianos e é uma pedra rara. E veio parar nas minhas mãos, para quem quiser saber mais. É cicatrizante e é só procurar a arme.